Sou o professor Jerônimo Freire, físico, coordenador do curso de pós-graduação em energias renováveis da Faculdade Maurício de Nassau. É com prazer que eu convido a todos e a todas para participar da aula inaugural da unidade Maurício de Nassau João Pessoa. Os interessados, por favor, acessem ao site www.faculdademauríciodinassau.edu.br ou através do telefone 84. 99003676 O curso de pós-graduação em energias renováveis da Faculdade Maurício de Nassau é um curso de formação horizontal. É para você, engenheiro, advogado, administrador, tecnólogo. É principalmente para o um interessado nesse mercado crescente a nível de Nordeste. Estamos preparando você, profissional, para atuar em fábricas, em parques eólicos e, principalmente, na energia fotovoltaica, vem pra cá